Boa noite pessoal, estamos ao vivo. É, meu nome é Rodrigo Arantes, eu sou consultor em gamificação e analista de negócios criativos. Essa é a TV A Jogada e estamos mais uma vez para uma live, para a nossa live sobre finanças pessoais, é, com um, um, um tópico, dando continuidade ao tópico de ontem, quer dizer, de anteontem, né? É, ontem foi feriado. E uh, o, o tópico da última vez foi os princípios. Né? A gente primeiro falou sobre conhecimentos. E é, antes disso a gente tinha falado sobre informação, sobre dados. Né? E hoje a gente vai falar sobre artimanhas. O que, que são artimanhas? Bom, gente... É... Uma definição, segundo o dicionário informal, com as definições informais do dicionário informal, é, artimanha é um artifício, um ardil, ou um modo de enganar alguém para se conseguir alguma coisa. Como é, na frase, ele é cheio das artimanhas. É, ou significa truque, estratégia, ou normalmente como objetivo de enganar alguém. Sei muitas artimanhas para me dar bem nas provas. São algumas das aplicações que o dicionário informal apresenta da palavra artimanha. E, é, alguns, alguns sinônimos, uh, embuste, artifício, Uh, truque, disfarce, fraude, uh, subterfúgio, uh, ardil eu já falei, e eu gosto do, da palavra macete, que eles nem, é, nem colocaram aqui. Mas é, eu tenho... Pesquisado bastante no Google como as pessoas buscam sobre dinheiro né, para fazer anúncios de Google AdWords e Facebook e, e é muito engraçado é, perceber como é, existe, uma, existe uma clara diferença de como nós brasileiros pensamos e buscamos sobre dinheiro. E, é, outros povos ou outros países, porque no Brasil é, a palavra, a busca mais feita né, com a palavra dinheiro é como ganhar dinheiro. E como não existem só brasileiros no Brasil, né, e também existem outros povos que falam português, tipo os portugueses, né. É, então existem o Google também apresenta alguns dados de buscas das pessoas na Europa e até na, na, nos Estados Unidos também no Canadá e, é, e, a, e a grande diferença na, nas buscas entre esses é, diferentes públicos né, essas localizações é que é, no Brasil a busca mais feita é como ganhar dinheiro assim esmagadoramente e na Europa e nos Estados Unidos a busca mais feita é como investir o dinheiro como aplicar o dinheiro né e é, então por assim por coerência com o assunto do último tópico que a gente falou sobre os princípios, um dos princípios mais importantes da realidade do dinheiro é da realidade, na verdade, de todas as ciências, né? É aquela famosa lei de que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, na verdade, é impossível, de fato, ganhar dinheiro. Você só pode trocar dinheiro, né? Então, quando a gente pensa em ganhar dinheiro a gente está obrigatoriamente buscando por algum tipo de artifício, ou artimanha, algum macete que nos leve realmente a alguma situação de, é, é, de, de, de, de gerar dinheiro sem o esforço é, justo para a criação daquele valor né, que... que... É, está representado ali simbolicamente pelo dinheiro. E esse valor é que é, é trocado pelo dinheiro. Então, quando a gente faz a busca como ganhar dinheiro, na verdade o que a gente está querendo buscar é como produzir valor, né? ou agregar valor, ou como gerar valor ou como circular valores, né? Por isso a bolsa de valores, né? Porque uh, os valores é que se transformam em dinheiro, são trocados pelos dinheiro, né? os bens de valor, bens de valor. Os, é, os, os, as artimanhas, os macetes, no campo da informação, eles representam também algum tipo de é, informação. É, se a gente entendesse que informações verdadeiras são bens de valor também, é, a, a, a informação falsa, fake news, né, os macetes, as artimanhas, é, todo esse campo semântico da maracutaia, ele é esse campo do bem de valor negativo. Ou, se a gente quisesse é, inverter a outra palavra, a gente poderia falar um, um, um mal. Né? Existem o, os goods, os bens, os goods e os bads, mas essa palavra não foi inventada de fato, né? então, é, ainda está sujeito à contestação de que é, a arte manha ou o macete e, e, e os golpes de maracutaia sejam é, realmente é, bens de valor negativo para o mundo da informação. mas Segundo a teoria que eu apresentei na, naquele dia, do Richard Bartle, uh, esses quatro arquétipos eles comprovam que dentro do grupo, dentro do, dos, é, dos prováveis tipos de jogadores que psicologicamente performam no, no, no universo de um jogo, existe sempre... A figura do jogador trapaceiro, malandro, que, que vai tentar é, driblar, é, burlar as regras do jogo. E burlar as regras do jogo, ou é, digamos, performar como vilão de um jogo, também faz parte do jogo. né? Acho que vocês devem ter jogado ou brincado daquela brincadeira do killer, né? que tem que ter alguém que faz uma rodinha e tem que, alguém tira o papel do, do matador, alguém tira o papel do policial, alguém tira o papel da vítima. Então isso faz parte do jogo. Né? É necessário existir é, também o, a figura da pessoa que, que burla as regras do jogo, até porque o jogo é, ele é feito disso, ele é feito desse conflito de haver algo em jogo, né? um... Um destino em jogo ali, é, a vitória ou derrota de cada jogador. E é, essa incerteza, essa curiosidade é que provoca o prazer do jogo, a dopamina. Né? Então, é necessário haver um antagonista. E, e, e os métodos do antagonismo, né, da... Os métodos do, dos vilões, eles são normalmente esses, as artemães, né? E é isso pelo prisma né, da psicologia do jogo. E na vida real, assim, a respeito da, da questão que, que todos nós precisamos enfrentar, de fato, de realmente ganhar dinheiro, que não é a questão verdadeira, né? Essa é a questão para quem não entende os princípios do dinheiro, que, como eu disse, ele não, não, não, não se ganha nem se perde, ele se transforma, ele se troca. Então, é, ganhar dinheiro de verdade é só quando você ganha um prêmio, ou você acha dinheiro na rua, uma coisa assim. Aí você ganhou dinheiro, mas você não pode... É, Buscar na vida essa solução, ganhar dinheiro, porque essa é uma solução provisória. A solução definitiva é como produzir o seu dinheiro. Como produzir valor que você depois troque por dinheiro. Né? E isso, na verdade, é como ser um empreendedor. Né? Você pode também vender o seu trabalho né? pelo dinheiro. Você pode ser um trabalhador. E você pode chegar a qualquer nível como trabalhador também. Um, um alto funcionário público, né, ele é tão trabalhador quanto um, é, um funcionário da limpeza. E, e o, o vendedor de, de, de ambulante autônomo, ele é um capitalista, ele é um empreendedor, né, um empresário, assim como a grande corporação. Então... É, é muito mais é, misturado né, e complexo do que a gente lê normalmente. Mas, de qualquer forma, essas são as duas opções que você tem. Você pode trocar coisas ou, ou o seu trabalho pelo dinheiro. E é, nos, últimos, nas últimas, é, nos últimos episódios a gente falou sobre como você pode estruturar a sua obra, o seu conhecimento, né, para transformar isso em alguma espécie de currículo, ou empreendimento, ou portfólio, que te posicione nesse mercado para melhor precificação do que você tem a vender. Quanto mais estratégico você puder ser em relação a isso, mais é, valor agregado você vai estar apresentando. Então... É, se, a cada vez que você descobre uma nova forma de embutir, agregar mais valor ao seu é, currículo ou portfólio, é, é uma, uma forma é, é, legítima de dizer que você está ganhando dinheiro porque você está, na verdade, aprendendo como rentabilizar o seu potencial, né? O seu, a sua habilidade, a sua competência, melhor, é, mas ainda assim você vai trocar algo por esse dinheiro, que é a sua competência. Então, é, como ganhar dinheiro? Com competência. Você tem que vender competência, você vende ou é, isso em forma de trabalho ou em forma de coisas que você pode produzir mas é com competência. A artimanha, então, é o quê? A artimanha é o método dos incompetentes, né? dos que não sabem fazer do jeito certo e precisam, de alguma forma, de enganar é, aquele resultado, né? só que ela não, não, não dura muito tempo, né? você não pode enganar. É, ninguém por muito tempo. É, por outro lado, a gente não pode deixar de saber, conhecer as artimanhas, porque se você for completamente inocente não souber, não tiver malícia e entender as artimanhas, você pode cair em algumas artimanhas, né? principalmente se você não conhece os princípios. Então, tome muito cuidado quando você vê algum anúncio, alguém te propondo ganhar dinheiro, ou qualquer coisa assim, porque não existe almoço grátis, isso é uma lei da economia, é uma lei da vida, uma lei da natureza. Se essa pessoa está te propondo algo, algo de graça, ela vai estar tomando algo em troca, tomando a liberdade de tomar algo em troca, de você né então se você procurar nas entrelinhas do contrato você vai encontrar esteja consciente quando você é, recebe algo de graça nem o nosso é, meio de comunicação aqui o facebook faz nada de graça pela gente né os dados que nós é, fornecemos para essas empresas é, segundo o valuation, né, a venda do, start, da, do, do WhatsApp, quando ele foi vendido, ele foi o valor de, de, das informações de cada usuário, mais de 10 dólares. Então, a informação que nós damos para essas empresas é, é o, o preço, né, a nossa privacidade também, que abrimos mão, é o preço de ter esses recursos, né? e, então não dá para ganhar dinheiro, não, não existe é, meios legítimos, legais de realmente ganhar dinheiro, você pode trocar dinheiro, e você pode trocar ele pelo que é, todo mundo está trocando, ou você pode trocar ele por algo que só você saiba fazer, e se você quiser fazer isso e é, avaliar melhor o seu tempo e o seu é, investimento, o que você tem que fazer é uh, investir né? Investir em, em, em você mesmo, na, na, na, no seu currículo, na su, nos seus estudos, no seu auto-treinamento, é, né? Ou você pode simplesmente é, ler o meu livro ou no meu curso e aprender essa ferramenta que já vai te colocar é, em pé de igualdade com um, um profissional de ponta do, do sistema financeiro ou, ou da inovação de startups. E, é, te ajudar a ter essa visão estratégica para melhor é, recompensar o seu talento e seu esforço. Então essa é a mensagem de hoje, pessoal. É, amanhã é sexta, temos mais um episódio amanhã, nessa semana. E é, confira o, o curso de finanças pessoais que está fixado na página jogada. E se você está vendo valor nesses vídeos, por favor compartilhe, curta a nossa página, cheque o canal no YouTube, é, nossas redes sociais, Instagram, Telegram, Twitter. Está é, tudo ao seu alcance pela hashtag é jogada. Um abraço!